E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós aprendemos a precessão axial e vimos que ela não é uma mudança nem na inclinação do eixo de rotação da Terra ou na obliquidade da inclinação da Terra, mas sim na direção e que demora 26 mil anos para acontecer. E essa mudança de direção traça um círculo. E o principal efeito disso é que, se esperarmos tempo suficiente para que a direção do nosso eixo de rotação mude, isso vai fazer com que ele fique apontado para mais perto do Sol. E esse novo ponto vai ser o início da órbita. Mas, como eu tinha dito, isso não necessariamente significa que é mais cedo em nosso calendário, porque os calendários são baseados em quando estamos mais inclinados para longe do Sol ou mais inclinados para perto do Sol. O que eu quero dizer é que, embora essa diferença seja de 1.800 anos, não vai ser tempo suficiente para alterar o nosso calendário. O que eu estou querendo dizer é que o Hemisfério Norte vai ter o seu solstício de inverno nessa mesma data, mesmo que ele aconteça em um ponto anterior à órbita. E o Hemisfério Sul é ao contrário, ou seja, o solstício de inverno no Brasil vai continuar na mesma data. E se o calendário fosse baseado no ponto exato em que a Terra está na órbita? O que aconteceria? Então, nosso ano teria cerca de 20 a 25 minutos a mais a cada ano. E a data para inverno iria começar aqui e ir variando e mudando até voltar de novo. Mas não é assim que medimos o nosso calendário. O nosso calendário é medido de solstício para solstício. Entre 21 e 22 de dezembro, no hemisfério norte, existem pequenas oscilações. E no Brasil, isso acontece por volta de 21 de junho. O que eu estou querendo dizer é que essa aqui sempre vai ser a data na qual estamos mais longe do Sol. Não necessariamente vai ser no ponto específico. Né? Agora, o que eu quero falar nesse vídeo é que o periélio também está mudando. Então, por exemplo, se eu desenhar o Sol aqui de novo, e eu posso desenhar a órbita da Terra aqui também, e aí esse é o periélio e esse o afélio, e o que eu quero mostrar é que também tem uma rotação desse periélio. E esse processo é chamado de precessão do periélio, ou precessão orbital, ou precessão apicidal. E aí, se esperarmos milhares de anos, o periélio real ele gira. E aí, a nossa nova órbita vai ser algo mais ou menos assim, uma elipse real. E aí, se esperarmos milhares de anos a mais, a órbita vai se parecer com isso aqui. E eu quero frisar que isso acontece entre milhares de anos. De ano para ano, você não nota essa diferença. Mas, como eu falei, na precessão axial, essa mudança de direção do nosso eixo de rotação leva cerca de 26 mil anos para ser completa, mas não leva 26 mil anos para chegarmos de novo à nossa data de perihélio. O que eu estou querendo dizer é que não vai demorar 26 mil anos para essa data ser a mesma novamente. Nós levaríamos 26 mil anos se o próprio periério não estivesse mudando, se ele ficasse fixo aqui. Ou seja, se não estivesse acontecendo essa precessão apsidal, Mas como ela também está mudando, vamos dizer que seja mil anos andando nessa direção, enquanto essa data está se movendo nessa direção, eles vão se encontrar mais cedo. E o tempo que leva para que eles se encontrem novamente é cerca de 21 mil anos a partir de agora. E além da direção do eixo de rotação está mudando e do periélio e do afélio, a excentricidade da própria órbita está mudando. Portanto, durante longos períodos de tempo, a órbita da Terra torna-se mais ou menos excêntrica, é quase circular. E se é circular, não tem nenhuma excentricidade. E algo excêntrico significa que vai ficando cada vez mais achatado, uma elipse achatada. E esses ciclos de excentricidade demoram aproximadamente 100 mil anos. E, por fim, só revisando aqui os ciclos de Milankovitch, a teoria dele é que, por longos períodos de tempo, a excentricidade da órbita da Terra muda o suficiente a ponto de que o perihélio e as estações coincidam. E isso é suficiente para iniciar uma era do gelo ou, quem sabe, terminar uma era do gelo. E, claro, se o plano da órbita da Terra mudar com o tempo, principalmente por causa da interação da Terra com outros planetas, e, claro, se você quiser ir mais além, isso também muda o plano da órbita da Terra, principalmente pela interação entre a Terra e os planetas externos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado